A título de curiosidade, o Mitsubishi Lancer, foi lançado em 92. Fabricou-se durante 23 anos, de 92 a 2015, em 10 versões diferentes. Todas elas, motores de 2.000 cúbicos, turbo e tração às quatro rodas. Este fabuloso automóvel que eu conduzo hoje, o Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommy Mckinnon, uma versão comemorativa dos 4 campeonatos do mundo ganhos por Tommy Mckinnon, 96, 97, 98, 99, reduzida a 2.500 unidades, com alterações visuais, aerodinâmicas e mecânicas em relação ao Evo 6 normal, este Tommy máquina é uma agradável surpresa. Esta versão do EVO 6, talvez máquina vem com certeza ao encontro de todos os apaixonados o Quem é que tem uma asa refletora atrás já, com, já, já ajustável? Podemos pôr mais apoio aerodinâmico na traseira ao menos, manualmente, como é óbvio. Mas já tem uma série de apêndices que nos é normais não trazem. Tem um turbo em titânio, tem uns postões mais leves, uma caixa muito precisa, uns travões Brembo muito eficientes para a altura, estamos a falar com um carro de um carro de 2000, mas tem uns travões muito eficientes e com uma caixa muito precisa. O motor, além de ser um motor da geração dos anos 90, 2000 turbo, é um é muito linear, não é como como era normal nos anos anteriores tudo ou nada. Esta versão com 1.300 kg e 280 cv faz-nos levar este Mitsubishi do Gero em 4,8 segundos. Uma das diferenças que eu acho piada para a versão normal é que tem mais 130 pontos de soldadura no chassi que torna com uma rigidez completamente diferente de um EVO 6 normal. Um carro muito agradável, com uma posição de condução muito agradável, especialmente... Em circuito de percursos sinuosos é muito interessante e muito agradável de conduzir, não apetece mesmo parar. Estamos com um dia fabuloso de sol, com o depósito ainda com algum combustível, portanto, vamos sentir um bocadinho do que são os 280 cavalos deste Evo 6 Tommy Machina. É daqueles desportivos que não massacra. Podemos viajar, uh, fazer uma viagem grande, porque esta baquê, além de envolvente, é confortável. Sentimos-nos aqui bem apoiados uh, em todo o corpo. Preciso ter uma oportunidade muito forte para pararmos, darmos uma volta neste carro e pararmos de seguida, pois é muito, muito agradável este carro